Salve rapaziada! Salve rapaziada! Tamo junto! Estamos chegando em Lages e hoje no sábado na Brasa nós vamos visitar uma casa de carne de um parceiro nosso o Ricardo. E vamos fazer uma entrevista com ele aí, pra ele falar um pouco de tudo que tem nesse mundo do churrasco aí e o que ele tá oferecendo para Lages aí e toda a região. Bora lá! Valeu! Lá ah, rapaziada, agora a gente está aqui em Lages, estamos chegando aqui no Espaço Tropilha. Vamos entrar ali, né? Vamos conversar com o Ricardo aí. Pra gente falar sobre o mundo da casa. Vamos lá, então, vamos conhecer o espaço tropilha em lá. Tá, velho? Beleza, velho. Yeah. Parabéns por ter o espaço aí, cara. Obrigado, ele, pela missão. Conhecer o seu né? então, né? Bom, fantástico o lugar aí. Então vamos lá pessoal, vamos fazer uma entrevista aqui, o Ricardo já serviu um choque no capricho para nós, né? Estamos aqui do Tyson, que é nosso cameraman. Né? E vamos bater um papo com o Ricardo aí pra gente saber né? a história dele aí, qual foi a ideia. Ricardo, cara, como que tu entrou no mundo do churrasco? Bom, uh, eu sou lá do Rosário do Sul, ali na fronteira do, do Rio Grande do Sul, ali do Uruguai, então uh, já é uma paixão assim desde criança, assim, sempre de forma amadora. E uma certa oportunidade lá no Maranhão, um amigo que ia assar uh, num festival de churrasco, convidou para ajudar ele na estação dele. E aí acabou faltando um dos, dos chefes de estação e eu acabei assumindo a estação do fogo de chão, cordeiro e, e porco. Te jogaram né? nos peitos? Aos 47 do segundo tempo, assim, eu nunca tinha ido num evento, nem como consumidor, então eu não sabia nem como servir, mas sempre gostei dessa carne e aí pensei ah então para a próxima vez não fazer feio vamos dar um pouco aprender com os amigos com os colegas os caras que já estão mais tendo isso aí e de lá para cá e aí, entrou. aí vem participando bastante de festival cursos uh, enfim né profissão é. como é que surgiu a questão da ideia de abrir uma casa de carnes então isso já era um um hobby né nesse momento que nem né, eu falei para vocês já tinha virado um hobby e aí eu já estava 15 anos na estrada, assim, viajando, trabalhava com elétrica e automação industrial, né? E aí a minha esposa, a gente queria ter filhos e aí viajando não dava, então eu pensei, pô, tem que largar a indústria e fazer o quê? Fazer algo que eu gosto, que é uh, trabalhar com cards e cerveja, né, uma, uma cervejinha. E aí a gente começou a fazer pesquisas e se aperfeiçoar, fazer mais alguns cursos, pra que não fosse tão hobby, fosse entrar no mercado da carne, mas valendo. Entrar, assim, com uma base sólida para tentar trazer algo que agregasse ao consumidor, né? Então, é, essa foi a ideia. Ô Ricardo, tu já, Ricardo já passou, conheci o Ricardo lá no, no assado, né? Dois anos atrás, Dois né? anos atrás. Mas tu já participou de outros festivais, né? Os sim. Festivais até de renome nacional, né? Sim, Cara, sim. Essa experiência, como que foi? Quais os festivais que você participou? Ó, eu, uh, em alguns Festivais participei ajudando outros assadores, que o pessoal costuma falar, os voluntários, né? E alguns outros como chefe de estação. Então eu já participei uh, da edição do festival Tropeiros lá em Açailândia, no Maranhão. Participei do, do Tropeiros também da festival uh, Imperatriz. Desses dois eu fui chefe de estação. No de Tocantins, em Araguaína, também, tropeiros também fui chefe de estação. Participei de dois, duas vezes no assado em Chapecó. Uh, também uh, aí nessa como voluntário, uma estava na estação da Pirineus, lá com o Renatão e o, o Zuki, é. né e o outro o, o Marco Antônio da Luz, que é um baita do assador, na estação do Infernizo uh, tive uh, também no BBQ Palmas, no Paraná, como chefe da estação do Infernizo e uh, tive num, numa edição dois anos atrás do Mister Mu, São José dos Campos, que é um festival bem conhecido aí no Brasil Uh, o chefe da estação era o Rodrigo Paiva, estação do Picanha Black Angus Pedreira, 300 assadores, mas uh, bacana, sabe? E eu acho que tem muito para aprender ainda. É recém o começo, né? É, para a galera que está começando o um churrasco, é, participar como voluntário nesses festivais, cara, eu acho que não tem preço, né? Uma experiência. É uma experiência fantástica, né? E eu, eu acho que nem só quem está começando, sabe? Eu acho que uh, quem já tem uma experiência, como essa carne, mas a experiência de atender o público, e saber como servir e saber o que os outros esperam, isso é muito importante, sabe? Isso é grande, né? Falando em carne agora, o que você teria assim de corte para indicar para nós para um preparo na parrilha? Bom, uh, a loja assim ela é bastante voltada assim para coisas na parrilha, né? Então eu separei aqui uns três, quatro cortes clássicos assim, né? Uh, primeiro aqui. Uh, uma costelinha, de, um assado de tiras do dianteiro, né? De ambos, que fantástico, não tem nem, muito o que comentar. Esse é parrige, nem tem como assar é de outra forma. Raiz, né? É, esse a é a costela do dianteiro, sem x Separei um corte do dianteiro também, um short rib, fantástico. Não sei se a câmera vai pegar, mas ele tá com marmoreio é muito bacana. Deixa eu pegar um papelzinho aqui pra secar eles que estão fora da geladeira. Vão branqueando a embalagem. Tem um outro corte aqui, que como ele está bem congeladinho, não vai aparecer direito, mas é um corte que eu gosto muito, não como prato principal, mas como entrada, é a entranha, o conhecido como entranha, né? o diafragma do boi. É uma carne de preparo muito, muito rápido e que poucas pessoas conhecem, porque ah, não é toda a sobra que tem aqui na cidade mesmo, é difícil mais de encontrar. E também não podia deixar de apresentar aqui também... A picanha né um, um acabamento muito bom de gordura, mas ela também tem um marmoreio fantástico. picanha uruguaia é pequena, bem acabada de gordura. Uruguaia essa aqui. Uruguaia. Uruguaia é considerado a melhor carne do mundo hoje, né? Os caras eles estão muito, muito tá, bem. Tá, a, gente, tá, tá. A, a gente hoje, o Brasil, evoluiu muito em carne. Mas eles estão há muito mais tempo nesse trabalho, né? Sim. E por último, é, gostaria de apresentar um, um corte que me agrada muito, também não é prato principal, também é a entrada que é a, a glândula do timo, né? Fica na região do pescoço do animal e os uruguais, argentinos conhecem como mogera, né? E esse aqui pra mim é uma das, das coisas assim que uh, representa a parrilha, assim como o assado de tiro. Quando eu penso na parrilha eu penso no mogera e no assado de tiro. É, no Brasil acho que a não... Mujer... É. Não está ainda no paladar, não, não tá no paladar do brasileiro. Não, não né? está no paladar do brasileiro. É direita a sugestão é, né? que Vamos aproveitar aqui que nós estamos com o Ricardo né? e vamos gravar um uhum. episódio de Sábado na Brasa. Vamos pedir a dica como que nós vamos poder fazer essa mojera aqui. Semana que vem a gente leva, grava e vamos mostrar o resultado. Agora nós precisamos que tu dê a receita para nós. né? Então, a ideia. Eu vou, eu vou dizer o que fazer com a mojera e aí vocês se virem fazer ela. É, então, lá, é uma dica, né? Porque se certo, é assim, contigo depois aqui. <risos> Não, que isso. Uh, eu, eu acho assim que uh, o primeiro passo começa em comprar a mojerra de um lugar que ela está bem limpa e ela ser de animais jovens, porque ela é uma glândula que atrofia. Então, a uh, frigorificoqueira está bem selecionada, está bonita. O primeiro passo já foi dado. Uh, segundo, fazer uma, uma salmorinha legal, deixar ela marinando e assar ela lentamente. Você pode ver que ela é um corte bem fino, bem fino, e às vezes a gente se engana e acha que vai assar rápido, mas não, ela vai, ficaria com uma, uma textura esponjosa e, e não ia cair no paladar, de fato, então essa mojerra aqui, vou assar ela tranquilamente aí, uma hora, uma hora e vinte, temperatura em baixa, baixíssima, sem labaredas, só brasa, brasa. É, e no final, botar ela numa brasa bem forte e tostar, Interessante servir ela com um limãozinho e um molho romesco. Simples assim, não tem muito o que enfeitar para a gente não perder o sabor da mojira. é De fato, só preparar ela de uma forma legal. Acho que é o suficiente. É isso aí. E Ricardo, cara, a gente viu que evoluiu muito no Brasil em questão da... desde questão da, da carne bovina, né? como do modo de assar. Né? Como tu tá vendo hoje o crescimento desse mercado no Brasil, né? até porque montar uma carne, uma casa de carnes voltada a né? carne mais fina. Antigamente mais a gente fina. praticamente tinha picanha, costela, né? Pô, agora tu pegar aqui um prime de um angus, né? Pô, pegar um assado de tiras, a gente não encontrava, né? isso cresceu muito no Brasil. Como tu vê esse mercado? Qual que é as possibilidades que tu vê do que o aí? Eu, eu tenho notado bastante assim que Uh, o crescimento ele tem sido meio que exponencial, então uh, a gente vinha num crescimento sempre de qualidade, de, de várias coisas né, as pessoas querem comer coisas melhores, mais saudáveis, ser mais bem atendido e a gente vinha numa constante, de um tempo para cá a gente tá num crescimento vertiginoso. E pro mercado da carne eu vejo que uh, os dois lados estão melhorando, o lado do fornecedor e o lado do cliente. por quê Antigamente não tinha muita fonte de consulta Ele tinha medo, às vezes, de ir no açougue e ser medo Enganado do açougueiro. Hoje não A pessoa vai lá e olha um vídeo Olha um tutorial de como desossa um boi É claro que não vai ter a prática de fazer Mas ele sabe cobrar. Por exemplo uh, Tu falou que tinha muitos cortes mesmo que eram tradicionais Vamos pegar voltar lá para tradicional Picanha e costela. Hoje uh, Um corte que eu vendo muito bem É o a Um corte que é totalmente desprezado para assar Até dois, três anos atrás né? Claro que a gente... Uh, está falando de uma microrregião, né? O Brasil é muito grande, então são coisas diferentes. E uh, cada vez mais, uh, esses cortes menos valorizados, mas com boi de qualidade, é aquela filosofia argentina-uruguaia, do focinho ao rabo. Sim. Aproveitar todo o animal, a gente não pode ter desperdício, a gente só tem que ter um manejo melhor e ter uma qualidade maior no produto. E aí, a gente pode assar tudo, né? E quanto a equipamentos, pô, isso aí é... É mais rápido a evolução, eu vejo, ainda do que a carne. Eu vou te porque, perguntar isso agora, tá? Desculpa te cortar, mas o que, que tu acha da questão da evolução da parígia no mercado nacional, tá. por exemplo? Também? Eu acho que isso está vindo mais rápido, entrando mais rápido do que a carne, porque tu demora, a uma fazenda demora às vezes 10, 15 anos para fazer um melhoramento genético no seu rebanho, né? E entregar um produto de qualidade. E a gente está mudando o modo de assar, ah, que nem eu falei, eu sou lá de perto 100km da fronteira. Lá, ah, também não era muito grande a quantidade de parrija e hoje, é difícil que não tenha uma... uma se não tiver uma parrilha em casa, uma grelha estilo parrilha. E aqui em Santa Catarina, aqui tá tendo um apelo muito bom e é legal, porque uh, tu vê que tu consegue fazer coisas muito legais. Tá com o fogo do lado, só arrasta a quantidade de brasa que tu quer e não arrasta labareda. Tu controla, dá o um ponto certo na tua carne. Claro, a gente não vai fazer sempre, sempre isso. Ah, tem um dia que vai fazer um fogo de chão, tem um dia que vai fazer uma américa BBQ, tem um dia que vai fazer despeito. Mas uh, é essa versatilidade que eu estou enxergando. As pessoas querem fazer mais coisas e isso veio, uh, evidenciou com a pandemia. As pessoas tinham mais tempo para fazer preparos mais demorados, né? Eu eu posso falar por mim, eu fiz bastante coisa na pandemia. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, uma massa de pão ou de pizza. Durante a pandemia eu fiz várias vezes, porque é o momento da gente testar em casa, né? É, e a gente até, se falou como mercado dentro de uma região como Santa Catarina, né? Mas a gente dentro da Brasa também, a gente vê isso numa constante evolução dentro do mercado de forma nacional, né? Certo. Com as vendas sendo expandidas dia após dia para todo o mercado nacional, né? Certo. Sem limites, sem fronteiras, Não, não isso é aí né? uh, pelo esse trabalho que eu falei que eu fazia antes, trabalhava na indústria, eu acabei conhecendo gente do Brasil todo, porque as fábricas são muito mistas, tem gente de tudo que é lugar. E eu vejo, meus amigos, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, a já hoje, a gente não precisa explicar o que que é. Sim. Antigamente ia surgir um assunto, ah, vamos fazer uma carne na Parrigia. O que que é Parrigia? Não, isso não precisa mais. Que bom que não precisa mais, é né? Ótimo. Que bom que a gente evoluiu nesse ponto, né? É, é sim, sim, sim. Mas é isso aí. Agradecer, Ricardo, pela oportunidade, né, de conhecer o teu espaço, e pra galera de lá, da região, né? Se estiver passando por aqui, vem aqui, Espaço Tropilha. Tropilha. Espaço Tropilha. É. Manda o um endereço aí pra galera levar vai saber, né? É, Avenida Dom Pedro II, número 412, no bairro Coral. A gente vai botar o endereço ali na descrição, né? Se estiver passando e quiser vir tomar um shoppingzinho, né, Thais? Tá, tá bom, Eu show? Então, Nós nem fizemos o nosso brinde, né, pô? É. E é isso aí, rapaziada. Isso aí. Esse foi mais um Sábado na um Brasa. Tamo junto. Nos vemos semana que vem.